O meu nome é Nuno Fragata, sou professor na ESAD há cerca de 10 anos, em disciplinas têm a ver com, com a ilustração, com design gráfico, também com as oficinas de, de serigrafia e, e gravura. O, o meu trabalho acaba por andar um, um, aqui nas áreas da Banda Desenhada, de, de, do, do cinema de, de animação, artes plásticas, que tem a ver com a minha, com a minha formação em design gráfico inicialmente e depois em, em artes plásticas. E este, este trabalho tem a ver com com esta situação que estamos a viver, com confinamento, e acaba por ser um, um, um trabalho feito sobre um outro uh, que tinha tido por temática um, um passeio uh, no parque e que tinha a ver com o andar uh, no parque, ali do, do, do centro uh, das Caldas, na altura um trabalho feito com um projeto que era que a era, um, matriz Malhoa, e, e este acabou por me surgir, uh, o refazer, Deste, deste trabalho uh, e um pouco por esta respiração que, que, que acabou de passar agora, uh, agora ali e por o, o, o que estes meses têm sido de falta de respiração, de falta de ar livre, de falta de poder andar à vontade, que era algo muito presente na intenção do vídeo, uh, do vídeo anterior.